Fala galerinha, vou mostrar pra vocês todo o processo que é pro motociclista se arrumar de tempo de chuva, Salvador tá uma desgraça, chove todo dia, chove todo tempo, você quer sair de casa, chove, você quer voltar pra casa, chove, você quer almoçar, chove, tá foda, tá foda, eu já tô triste, eu não aguento mais tomar chuva, eu tô de molho no meu pé, eu... Eu gosto o pé, fico muito chateado Mas... Se Deus quiser, a gente tá aqui A gente tá em abril, final de abril Daqui pra... Porra, junho da chove a julho Acho que em julho já está estabilizado a tá parado de chover, então Sem mais delongas vou mostrar para vocês todo o passo Que o cara se preparar para Tomar as chuvinha dele, né? Primeiro passo Essa calça Fedorenta, todo motor tem que ter essa calça porque isso aqui salva. Vamos lá. Aqui lá tem, tem, tem, não tem bem um lado não, mas é bom você tomar preferência. Ah não pode esquecer. A bota, bota, cano longo, muito bom. Se possível, resistente à água. Se for impermeável, melhor. Se não for uma aqui que aguente água, não precisa impermeável não, porque já que as impermeáveis não são tão confortáveis, aquela bota sete léguas pessoal que o pessoal usa para limpar esgoto, para capinar, a calça, bota a calcinha, bota a bota de volta, bota, porra, Comprei essa bota aqui, ela é uma, ela... não sei pronuncia bem essa marca não, eu acho que é, saio, é, SCHIO, ó, saio, não sei pronunciar essa porra, muito boa, muito boa, e, ó, que isso aqui, se eu tivesse de ficar colocando e tirando cadastro, Puta que pariu, velho! Dando um laço, porra! E assim, chato pra caramba! Mas não é mim que não. Bom, colocou a calça. Aqui. Foi da calça. Eu uso galochas Bem legal isso aqui, velho. Agora como minha bota é meio, meio grotesca, a galocha entra apertada lá ele antes que suja piadinha então se posiciona certinho aqui a galocha puxa respeitando o lado dela entrou lá ele e aí você joga e trava pra cá deixa cá um botão Deixa o zíper Pronto Tudo certo aqui Eu não ia comentar não, mas Eu vou Eu Eu quebrei Quebrei o eclé da, da galocha Foda-se. Coloca o outro pezinho. Certinho. É... Ah, o conjunto da calça com o outro blusão eu comprei no Mercado Livre. Essa galocha aqui eu comprei no Gio Extreme aquele site chinês que entrega entregue sua casa depois de 40 dias, mais ou menos mas chega, já comprei várias coisas no um, video um stream e chegou tudo eu tenho um forte hábito de comprar pela internet, ó, fechou aqui ó belezinha, então aqui não entra água tudo aqui pode entrar água na parte de um com a igreja, que é atrás mas como geralmente a chuva bate na frente, então, estou despreocupado. Voltando, é, o JigStream, Como chega, eu só tomo cuidado de não comprar eletrônico, que é receita pega firme nisso aí, e não ultrapassar o valor de 50 dólares. Você tomando esses cuidados aí, tá, tá de boa. Aqui. a calça tem um eclair, é. deixa eu cá Beleza, aqui vou fechar também. Pronto, sucesso! Então, meus pés já estão protegidos. No final, a jaquetinha. Né? Colocou a jaqueta e aí o todo, fechou o carro fechou do outro lado. O que tiver luva, uso eu não hum, curto muito, mas já estou cogitando a possibilidade de usar por causa da, da chuva, né? muita água, então não tem jeito. Então é isso aí, pessoal. Todo empacotado, pronto para cair na água. Bota o capacete. Vai embora. Isso aí. Valeu galerinha. Abraço!